Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Ken Academy Brasil. Nesta aula falaremos sobre as substâncias insolúveis em água. Mas antes precisamos saber que, do mesmo jeito que existem as substâncias insolúveis, também existem as que são solúveis. E a diferença entre elas é muito simples: as solúveis são as substâncias que dissolvem em água. Já as insolúveis são as substâncias que não dissolvem em água. Aqui, nós temos dois exemplos de misturas com a água. Nessa primeira imagem, nós temos uma mistura de água mais a terra, que é a nossa substância. Na imagem, nós podemos perceber que a terra está se misturando com a água, ela está se dissolvendo. Então, podemos afirmar que a terra, quando colocada em pouca quantidade, é uma substância solúvel em água. Se colocássemos mais terra do que água, parte da terra decantaria, ou seja, ela se depositaria no fundo do copo, ao invés de se misturar com a água. Já no nosso segundo exemplo, nós temos a água mais o óleo de cozinha, que é aquele óleo que a gente usa para cozinhar, fritar batata e etc. Nesse nosso exemplo, nós vemos que o óleo não se mistura com a água. Então, podemos afirmar que o óleo é uma substância insolúvel quando misturado com a água. Outra coisa que podemos notar ao observar a nossa imagem é que, quando misturamos a água com uma substância solúvel, como a terra, nós temos uma mistura que nós chamamos de homogênea. Que é aquela mistura que nós não conseguimos distinguir as substâncias que misturamos. Mas quando misturamos a água com uma substância insolúvel, como o óleo de cozinha, nós vamos ter uma mistura que nós chamamos de heterogênea, que é a mistura que nós conseguimos distinguir as substâncias que foram misturadas. Nessa imagem da mistura de água e óleo de cozinha, nós podemos ver claramente que essa é a porção da água e essa, de cima, é a porção do óleo. Já nessa, nós não conseguimos distinguir qual porção é terra e qual porção é água, porque a terra dissolveu-se por completo no copo de água. Agora, nessa outra imagem, eu queria reforçar com vocês o significado de insolúvel e apresentar também outro exemplo além do óleo de cozinha. Nessa imagem, nós temos a mistura de água mais petróleo, que é uma substância oleosa e menos densa que a água. E como vemos na imagem, o petróleo não se mistura com a água. Então, nós podemos afirmar que ele é uma substância insolúvel, além de formar uma mistura heterogênea, que é aquela mistura que nós conseguimos distinguir as duas substâncias que foram misturadas. Bom. Agora que eu já passei para vocês o conceito de misturas e substâncias, nós vamos poder ver isso na prática. E, para isso, eu vou apresentar para vocês um experimento bem simples que você pode fazer aí na sua casa. Nós só vamos precisar de alguns copos com água e algumas substâncias. Eu indico o talco, o sal de cozinha e o óleo de cozinha. Se você não tiver talco na sua casa, substitua por farinha. O resultado vai ser o mesmo, sem nenhuma alteração. Lembrando que devemos usar poucas quantidades de cada material utilizado, para evitarmos desperdícios. Tudo bem? Bom, para começarmos o experimento, você deve pegar um pouco de cada material, ou seja, um pouco do talco ou da farinha, um pouco do sal e um pouco do óleo, e colocar cada material em um copo com água. Após isso, você deve misturar cada substância no copinho de água com a ajuda de uma colher. Após ter misturado bem as substâncias no seu copo de água, você tem que observar se a substância dissolveu ou não no seu copo de água. Depois disso, deixe aqui nos comentários dessa aula o resultado que você conseguiu aí na sua casa. Veja se você consegue distinguir e me dizer Quais dessas misturas se tornaram misturas homogêneas e quais se tornaram misturas heterogêneas? Que depois eu vou estar lendo os comentários que vocês deixaram para ver se vocês aprenderam tudo certinho sobre o que eu ensinei nessa aula. E isso vai ser tudo para essa aula. Espero que tenha entendido e até a próxima!